Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao canal da TV Diálogos do Sul. Hoje nós temos uma entrevista especial com o deputado Patrusa Nanias, que vai conversar com a gente sobre a frente parlamentar em defesa da soberania nacional. Antes da gente começar o vídeo, de começar a entrevista, eu quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal do YouTube ativar o sininho de notificação, isso é muito importante para vocês receberem nossos vídeos, para vocês serem notificados, notificadas, quando a gente estrear um vídeo novo, quando a gente tiver novos conteúdos, análises, novas entrevistas. Se você está nos vendo no Facebook, eu te convido a ir agora para o YouTube e ver este vídeo no YouTube. O YouTube trava menos, é mais amigável, é mais fácil ali de lidar, de ver o vídeo, é, e também ajuda a gente a crescer no YouTube, que a gente está fazendo bastante vídeo, a gente está produzindo bastante conteúdo e a gente quer crescer nessa plataforma. É, então, compartilha também com seus amigos, compartilha com a sua família, manda nos grupos, manda onde você puder aí, chama todo mundo para viver o vídeo. E escreve aqui nos comentários de onde vocês são, de onde vocês estão assistindo. Isso é super legal, que a gente consegue saber onde que o vídeo está chegando. Porque às vezes parece que a gente está falando aqui e não tem uma ressonância aí do outro lado. Mas a gente quer manter esse diálogo com vocês, então a gente quer saber de onde vocês são. A gente lê os comentários, a gente quer saber o que, que vocês estão pensando também. Então manda aí. Pra gente, e aproveitando que a gente está falando de redes sociais, é importante também que vocês é, sigam a gente no Twitter, que se inscrevam no nosso Instagram, é, curtam a nossa página no Facebook, ou seja, vamos manter esse canal, esse contato, e também a gente tem um, um boletim diário que a gente manda no, no WhatsApp, está aqui a descrição aqui embaixo que aí vocês podem ver como acompanhar aqui o nosso trabalho. É muito importante também que vocês apoiem o nosso projeto de financiamento coletivo no Catarse, no endereço www.catarse.me barra Diálogos do Sul. É com base nesse apoio que a gente recebe dos nossos, da nossa audiência, que a gente consegue manter nossa estrutura, que a gente consegue produzir mais, produzir com mais qualidade e diversificar a nossa produção, aumentar uh, a quantidade de conteúdos que a gente está produzindo. Então isso é muito importante, a partir de 15 reais você já pode contribuir, não é um valor que é muito alto, ou seja, não pesa para ninguém, com 15 reais por mês você ajuda a financiar a mídia alternativa. Bom, vamos lá. É, então, como eu disse, né? hoje a gente vai conversar com o deputado Patrus Ananias, que é do PT de Minas Gerais, é, ele é o coordenador da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Soberania Nacional. Essa frente ela foi lançada na semana passada. Não sei se vocês viram que teve inclusive a presença da ex-presidenta Dilma Rousseff, foi um evento bem significativo. Então, ele vai contar para gente, né, qual é o propósito dessa frente, porque que ela foi criada. A gente vai falar também é o que é a soberania nacional, da importância desse, né, desse, dessa soberania de se manter, de se procurar é, manter essa, essa soberania. Também vamos falar de um outro conceito que é a soberania popular e de questões que, que tocam assim diretamente na vida das pessoas, como a questão da privatização da Petrobras, a privatização dos Correios, o desmonte das leis trabalhistas. Então assim, o papo tá aqui, tá muito legal. Então eu te convido a ficar com a gente aí pelos próximos minutos, acompanhar. E é isso, compartilha nas redes e coloca aqui seu comentário, o que, que você achou, o que, que você está achando. E é isso, tá bom? Então acompanhe com a gente. Bom, estamos aqui hoje com o deputado Patrosa Nanias, do PT de Minas Gerais, e a gente vai conversar um pouco sobre as ações no Congresso e sobre a criação da Frente é, Nacional em Defesa da Soberania, da Frente em Defesa da Soberania Nacional. É, deputado, muito obrigada de, novamente né, por participar aqui com a gente. É um prazer estar com vocês também, viu? <risos> Eu gostaria que o senhor. É, Iniciar se explicando para gente, gente né, qual a importância de se criar essa frente em defesa da soberania nacional exatamente nesse momento que a gente está vivendo, de ataques por todas as frentes. É, nós entendemos, Vanessa, que o Brasil é um país continental, é um país muito rico, condições climáticas favoráveis, terras produtivas... Um país com mais de 200 milhões de habitantes, e eu penso que um país como o Brasil precisa cuidar bem dos seus interesses, do seu território, das suas riquezas do solo e do subsolo, das suas riquezas hidrominerais, enfim, preservar o seu patrimônio e, sobretudo, cuidar também bem do seu povo. Então, eu entendo que um país como o Brasil. Precisa cuidar bem das suas fronteiras, das suas riquezas, procurar sempre ter uma relação diplomática, uma relação correta com os outros países e povos, sempre buscando os caminhos da paz, mas preservando os interesses do povo brasileiro. Nós aprendemos com as lições da história que as nações têm interesses, que as nações defendem os seus interesses. Um país como os Estados Unidos, por exemplo. É um país muito zeloso na defesa dos seus interesses, do seu poder no mundo inteiro. Assim como os outros países também, a China, a Rússia, os países europeus, que inclusive nos colonizaram aqui, a América do Sul, a África. Então, nós entendemos que é preciso preservar os nossos interesses e criar as condições também para que o povo brasileiro possa exercer a sua soberania popular. A Constituição do Brasil fala em soberania, Logo no artigo 1 logo depois de soberania, no inciso 1 fala em cidadania e fala no artigo 14 em soberania popular. Para que o nosso povo possa exercer efetivamente os seus direitos e deveres de cidadania, os seus direitos e deveres políticos, de exercer a soberania popular, é necessário que esse povo tenha condições de vida, que ele tenha acesso aos bens e serviços básicos da vida alimentação saudável, os cuidados com a saúde, acesso à educação, trabalho decente, moradia digna, saneamento básico. É fundamental criar as condições para que o povo brasileiro, todas as pessoas no Brasil, sem excluir ninguém, todas as nossas crianças, todos os nossos jovens, possam desenvolver as suas potencialidades humanas, convivenciais, comunitárias, nós queremos que o povo brasileiro desenvolva os seus dons e que o Brasil possa trazer também a sua contribuição cultural, civilizatória ao mundo. Então, nós pensamos a soberania nesses dois níveis, preservar a nossa grande e querida pátria brasileira, preservá-la não só em palavras, mas também em gestos concretos, políticas concretas, preservar a nossa integridade territorial, as nossas riquezas, mas também criar as condições para que todo o povo brasileiro, sem exclusões, possa viver com dignidade. Joia. É, para que a nossa audiência possa entender um pouco melhor qual é a ação efetiva dessa frente... A gente está vendo o momento em que a gente é, tem a Petrobras sendo fatiada, uhum. vendida aos pelquinhos. A gente tem os, o debate muito avançado já de privatização dos Correios e é como se não desse para fazer nada, o Correio vai ser privatizado. A gente tem uma ofensiva muito dura com relação aos direitos trabalhistas e a gente tem um presidente que chama o país de lixo e bate continência para os Estados Unidos. O que efetivamente essa frente pode fazer nos termos políticos que a gente tem vivenciado? Você apresentou uma síntese muito boa da frente e do discurso que eu fiz no dia que nós nascemos à frente. Nós estamos vendo, como você colocou muito bem, o fatiamento e a entrega progressiva da Petrobras, uhum. a nossa maior empresa, motivo de orgulho do povo brasileiro, e o mais dramático, Vanessa, é que nós estamos privatizando, entregando a Petrobras, a preço de banana, exatamente quando nós chegamos no pré-sal, quando uhum. o Brasil se torna um país independente na produção de petróleo. Você lembrou a privatização dos Correios, que cumpriu um papel fundamental na integração nacional. Uhum. Podemos lembrar também, aí em São Paulo, a privatização da Embraer, que remonta ao nosso ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e ao é grande Brigadeiro do Ar, militar da Aeronáutica, Brigadeiro Marechal do Ar, Casimiro Montenegro, uhum. um dos grandes gestores, um dos grandes possibilitadores do ITA e da Embraer. A Embraer está sendo também entregue na Bacia das Almas, sem nenhum debate nacional, sem nenhuma transparência. E a Eletrobras. Uhum. Privatizar a Eletrobras é privatizar as nossas águas numa época em que as águas, além de serem um bem sagrado, estão se tornando perigosamente um bem escasso. E quando privatizar um serviço de energia elétrica, a luz que ilumina os nossos lares, as nossas casas, as ruas, praças das nossas cidades, a luz que ilumina as nossas escolas, universidades, postos de saúde, hospitais, né? é um bem essencial à vida, um bem fundamental nós não queremos privatizar tudo, não. Tem um espaço que pode ser da, energia, da, da iniciativa privada, mas sempre subordinando também a iniciativa privada aos superiores interesses do nosso país. Depois vem a questão da Amazônia, acordos meio estranhos, meio secretos, como o caso de Alcântara. Por que não fazer um amplo debate nacional? Uma coisa clara, aberta. Depois, e, a, e, a, e a exploração crescente dos recursos naturais brasileiros através de empresas estrangeiras sem nenhum controle também com relação à destinação desses bens e como está sendo feito no Brasil, nós iremos buscar uma conciliação né, entre a dimensão econômica, a dimensão social, a dimensão ambiental, a dimensão né, cultural. E você colocou muito bem, ao lado da entrega do patrimônio nacional, né, essa quebra assustadora da soberania brasileira, da nossa independência nós estamos vendo também a quebra dos direitos sociais. Como eu disse, a soberania é também a soberania popular. É criar condições para que o povo brasileiro possa exercer plenamente a sua soberania, o que pressupõe que ele tenha acesso aos bens e serviços básicos da vida, aos né? direitos fundamentais. Nós estamos vendo, nos últimos anos no Brasil, esse desmonte, por exemplo, com a Emenda Constitucional 95. Congela o Brasil por 20 anos. 20 anos sem investimentos em educação, saúde, segurança pública. Eles que falam tanto em segurança pública, daqui a pouco a segurança pública vai ser privatizada também. Ao fazer tudo isso, eles estão, ao congelar por 20 anos os investimentos públicos, eles estão abrindo espaço para o setor privado, privatizando a saúde, privatizando a educação, desmontando o sistema único de saúde. É a mesma lógica da reforma da Previdência. É a privatização da Previdência, a capitalização os recursos que eles estão economizando na reforma da Previdência, tirando os contribuintes, não é para o bem do povo brasileiro, não. É para o sistema financeiro, é para a capitalização, é para os bancos. Então, é essa lógica né, da privatização, ou seja, da entrega do patrimônio, das riquezas nacionais e das políticas públicas, que vão se tornando em espaços também de negócios e de ganhos. É por isso que nós estamos com essa frente nas duas trabalhando com a nossa frente pela soberania, trabalhando nesses dois níveis. Nós entendemos que os interesses superiores do Brasil estão sendo amesquinhados. Como você disse muito bem, nós temos um governo que se submete aos interesses dos Estados Unidos, né? bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Eles não têm nenhum constrangimento em dizer isso, né? a total submissão, o encantamento com o presidente dos Estados Unidos. Né? Assim, é, ao mesmo tempo, do ponto de vista interno, o desmonte dos direitos sociais, tudo que diz respeito aos pobres, classes trabalhadoras, também a classe média assalariada, pequenos e médios empreendedores, a Emenda 95, como você lembrou muito bem, a Reforma do Trabalhista, que não é reforma, é deforma trabalhista, nos uhum. repõe ao século XIX, é o início do fim do direito do trabalho no Brasil, como estão fazendo agora também com a questão da, da Previdência. Então, nós estamos vendo, de um lado, o desmonte dos direitos sociais, né? tudo que diz respeito aos pobres, educação, saúde, segurança alimentar, assistência social, o desmonte da rede de proteção social que nós montamos a partir do governo do presidente Lula, quando eu fui ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, retiramos o Brasil do mapa da fome, programa Bolsa Família, os restaurantes populares, as políticas de assistência social integradas com as políticas de segurança alimentar, tudo isso está sendo destruído. Ao mesmo tempo, estão destruindo a nossa soberania, entregando o nosso patrimônio, construído a duras Penas, Cervas, a Petrobras, a Eletrobras, os Correios, até a Casa da Moeda. Agora estão falando abertamente em privatizar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, que cumpriram e cumprem papel importante no Brasil. O Banco do Brasil no setor agrário, sobretudo no apoio à agricultura, à agropecuária, agricultura familiar, a Caixa Econômica Federal, no setor da moradia, né? saneamento básico, setor de desenvolvimento urbano. Então, a ideia é desmontar tudo que nós temos de público, como se o privado resolvesse. Eu não sou contra a iniciativa privada, temos espaços do setor privado. Agora, eu entendo que a iniciativa privada, a economia de mercado, a livre iniciativa, devem estar subordinadas ao projeto nacional. Uhum. Nós vivemos em comunidade Nós vivemos nessa grande comunidade nacional Que é o Brasil Então nós temos que pensar nossa vida coletiva Nossa vida comunitária O que nós queremos para nós hoje Para os nossos filhos, netos, para as gerações futuras O setor privado não pensa o futuro O setor privado não tem planejamento Pensar o futuro, planejar Ter um projeto de nação É tarefa coletiva, é tarefa do Estado brasileiro Com a participação efetiva Da sociedade das igrejas efetivamente comprometidas com a mensagem de Jesus Comprometidas com a vida Das escolas, universidades, movimentos populares Empresários, trabalhadores, toda a sociedade Então no momento em que nós fragilizamos o Estado Essa ideia do Estado mínimo E colocamos tudo nas mãos do setor privado Nós estamos abrindo mão de um projeto nacional Estamos abrindo mão daquilo que nós queremos para o Brasil Enquanto uma nação soberana Certo. É, ainda nesse tema da, da frente, a gente tem também a frente parlamentar mista em defesa da democracia, a frente ampla pela democracia é, e a frente pela soberania é, regional. Não são muitas frentes? Não seria melhor se a oposição se juntasse em uma frente que fosse de fato ampla e conseguisse fazer aí um contraponto mais efetivo à política que vem sendo implementada? É, nós temos na Câmara, no Congresso, dezenas, talvez até centenas de frentes. Né? Assim, não... É um direito que os parlamentares têm, dentro das normas legais, regimentais, de constituir em frentes. O que eu posso dizer para você e para as pessoas que estão sintonizadas conosco é que a no... o projeto da nossa frente, da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Soberania Nacional, que é suprapartidária, eu estou como secretário-geral, nós temos a senadora hoje nossa presidente, a, a, nós temos parlamentares de vários partidos. Eu quero criar, nós queremos criar as coordenações regionais. O nosso compromisso, Vanessa, é levar à frente ao Brasil. Nós queremos levar à frente para os estados, assembleias legislativas, câmaras municipais de vereadores, igrejas, universidades, movimentos populares termos contatos com as entidades da juventude. Nós queremos mobilizar o Brasil em toda dessa discussão. Então, a nossa frente, ela pretende trabalhar unificada com todas as demais frentes, que tenham compromissos com o Brasil, com o patrimônio nacional, com as políticas públicas, com o bem do nosso povo, que né? queiram o que nós queremos, que é essa ideia ampla de soberania. Então, a nossa frente... Ela, se pretende, ela pretende também cumprir um papel pedagógico. Por isso é importante essa nossa conversa. Nós já temos agenda. Essa semana eu já vou à Goiânia, na semana seguinte já estaria indo a São Paulo, depois no interior de Minas e Montes Claros, todos convites já para debater a é, nossa frente. Então, nós vamos fazer uma frente realmente um presente no Brasil e não uma frente que fique presa em Brasília. E nós consideramos que esse tema da soberania nacional, da soberania popular... Né, do projeto nacional brasileiro, o que, que nós queremos para o nosso país, para o nosso povo, é um tema que deve mobilizar corações e mentes em todos os cantos do nosso grande querido Brasil. E ainda nesse tema, rapidamente, é, a gente teve recentemente a criação desse movimento Direitos Já, que agregou PDT, PSDB, então foi um pouco mais para o centro, uma centro-direita. O que o senhor acha desse movimento e por que que o PT não aderiu na opinião do senhor? É, exatamente, eu não tenho acompanhado o dia a dia das decisões do partido. Uhum. É, eu Estou com outras outras tarefas hoje, continuo um militante fiel do Partido dos Trabalhadores, onde estou há quase 40 anos, né? É, mas não estou participando do dia a dia das instâncias partidárias. Primeiro, porque em Brasília são muitas atividades. Eu sou titular da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sou suplente, mas procuro atuar o máximo possível nas comissões de educação, direitos humanos e legislação participativa. Participei da CPI para, para apurar a tragédia criminosa de Brumadinho, a tragédia provocada pela inconsequência e irresponsabilidade da empresa Vale. Né? Agora, dedicando também com todo o empenho à frente parlamentar em defesa da soberania nacional, eu penso que nós devemos buscar, sim, um diálogo com todas as pessoas que queiram o bem do Brasil, todas as pessoas que querem a nossa soberania. Mas eu penso que nós devemos buscar também um diálogo com pessoas que têm alguns valores e princípios muito fundamentais para nós. E nós vinculamos a soberania a essas questões. Por exemplo, para nós é muito importante, importante, não é fundamental, a preservação da democracia do Estado democrático de direito, a afirmação efetiva, a vivência dos direitos fundamentais, o respeito efetivo à dignidade da pessoa humana, de todas as pessoas humanas, sem excluir ninguém, o respeito também às diferenças, aos diferentes. Então, a questão da liberdade, das liberdades democráticas, do Estado democrático de direito é fundamental para nós. A segunda questão fundamental para nós é a justiça social. É o compromisso com a vida de todas as pessoas. Para nós, a vida é o bem maior, em torno da vida que nós nos organizamos, nós nos coesionamos em comunidade, em sociedade. Agora, a vida não é uma administração, a vida pressupõe direitos concretos, alimentação saudável, os cuidados com a saúde, saneamento básico, moradia digna, trabalho decente, enfim as condições que possibilitam o desenvolvimento das potencialidades de cada ser humano, das famílias, das comunidades. Então, esse compromisso com a vida, com o bem comum, com a justiça social, com os direitos especialmente dos pobres, das classes trabalhadoras, dos que têm fome e sede de justiça, para nós é, um, é fundamental. E é claro que entram também a classe média, assalariados, pequenos e médios empreendedores, porque nós não somos contra. Isso é importante afirmar, eu disse isso no lançamento da frente, no meu discurso, nós não somos contra o setor privado. A economia de mercado, a livre iniciativa, tem um espaço próprio. Eu acho que, tem, por outro lado, tem um espaço também do Estado. Agora, o que eu considero fundamental é que a economia de mercado, a livre iniciativa, o empreendedorismo, estejam, se não subordinados, pelo menos adequados às exigências do direito à vida, do bem comum, do projeto nacional. Nós somos seres políticos, porque nós vivemos em sociedade, em comunidade. Então, nós temos que ter um projeto comum de sociedade. Temos que pensar nos interesses e nos direitos individuais, mas temos que pensar também nos direitos sociais, coletivos, comunitários, nos direitos relacionados também com a questão ambiental, nós temos que pensar o país que nós queremos. Então, é fundamental que o setor privado esteja adequado a essa dimensão também do interesse público. Por isso que eu defendo o Estado. Não acredito que a iniciativa sozinha vai resolver todos os problemas. Porque pensar um projeto de nação, pensar o futuro, pensar as gerações futuras, é sempre uma decisão política, que envolve um grande debate nacional e que pressupõe um Estado presente, onde esse debate possa ser devidamente processado. Por isso, eu acho importante... Pergunta. Pois não, pode ir. Não, e uma última pergunta, é, o senhor, já que está em Brasília e que tem uma atuação importante é, dentro do parlamento, como que o senhor está vendo e sentindo as, a, os vazamentos da Vasa Jato? Qual que, que é o impacto que isso está tendo efetivamente dentro do ambiente político? Isso reflete uma outra questão importante para nós, é, é, que é a questão da democracia, quer dizer, tava a preservação desses valores. Essas revelações né, da Lava Jato, essas gravações né, que estão se tornando públicas, mostram claramente que setores do Ministério Público, procuradores, setores do Poder Judiciário, e aí sejamos claros, né, o Ministro Sérgio Moro, né, extrapolaram das suas responsabilidades, das suas funções. E comprometeram seriamente o Estado democrático de direito. Ninguém está acima das normas jurídicas, nenhum poder, nem o poder judiciário, nem o poder legislativo, nem o poder executivo, nem as forças armadas, nem o Ministério Público. Todos nós temos um, um padrão superior, que é a nossa Constituição, né? que são as normas jurídicas estabelecidas democraticamente no Brasil. Então fica claro que houve um extrapolamento e, sobretudo, atitudes respeitosas, né? Com relação ao presidente Lula, com relação à sua família, às perdas que ele teve, o que mostram também, além dos excessos inaceitáveis do ponto de vista do devido processo legal do Estado de Direito, excessos também que comprometem muito do ponto de vista humano, de valores humanos, de sentimentos, né? De sentimentos de compaixão, de amor, sabe? E fica claro, tá ficando cada vez mais claro, o que nós sempre consideramos, que o presidente Lula está sendo vítima de um processo de condenações políticas, no sentido de impedir que ele participe efetivamente da vida política do Brasil, porque eles sabem que ele desestabiliza. Né? Ele, como a maior liderança política e popular do Brasil, ele que realizou um governo histórico, que eles estão tentando... É, e não conseguem, né? Retiramos o Brasil do mapa da fome, políticas exitosas que nós implantamos com a liderança do Lula, o programa Bolsa Família, a consolidação do benefício de prestação continuada, os programas de segurança alimentar, tiramos o Brasil do mapa da fome, centenas de institutos federais de educação tecnológica, para ser exato, 422, dezenas de novas universidades, e extensões universitárias O programa Luz para Todos E os programas de apoio à cultura familiar Tudo isso né, consolidada a maior liderança O melhor governo que nós tivemos Do ponto de vista social na história do Brasil E o Lula, sem nenhuma dúvida Hoje é um preso político Isso nós já tínhamos plena convicção disso Essas gravações Deixam isso muito claro E mais dia menos dia A verdade e o Estado democrático de direito Vão prevalecer Bom, muito obrigada, deputado. Agradeço enormemente. Eu agradeço o seu muito tempo. também, viu? Quero deixar um grande abraço para você, para toda a equipe aí. Muitas e boas energias é, para vocês. Eu estou sempre à disposição. Sempre quiser conversar sobre. O Brasil é minha grande paixão. Sempre que vocês quiserem conversar é, eu... sobre o Brasil, a soberania nacional, nós estamos no circuito. Muitas e boas energias para você. Foi muito bom estar com você. Que bom. Obrigada. Então, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.